Bom, eu sou a professora Sueli Mara Soares Pinto Ferreira e tenho imenso prazer em participar do segundo seminário Diálogos Bíblio que está sendo organizado e que está sendo promovido na Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro com o tema Direitos Autorais, o que os bibliotecários têm a ver com isso. É, eu gostaria de começar primeiro, obviamente agradecendo o convite para estar aqui presente. É felicitar demais a Revista Bíblio pela definição deste tema. Direitos Autorais é um tema atualmente extremamente relevante para a discussão dos nossos bibliotecários. Uh, e Então, é um prazer para mim participar e uh, eu quero então justificar a minha participação aqui. Mas Antes, eu quero explicitamente agradecer o Francisco de Paula, o Rodolfo Targino e a Hanna Glades pelo convite e especialmente por, toda, por todo o tempo, paciência e dedicação que eles tiveram na organização disso, de um evento dessa natureza e principalmente com pessoas de tantos lugares e a gente geralmente com muita atividade, então eles têm que ter sempre muita paciência, então eu agradeço muito. A, a participação. Bom, uh, eu além de professora, como eu já comentei, eu sou professora na Universidade de São Paulo, no curso de graduação em Biblioteconomia e no de curso de pós-graduação na mesma área, na Escola de Comunicações e Artes, uh, e a graduação eu tô na Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto. Bom, além disso, eu estou atualmente como é, chair, né, ou seja, coordenadora, ou às vezes a gente traduz como presidente, da Sessão da América Latina e Caribe, da Federação Internacional de Associações de Bibliotecas, a IFLA. É, e também eu sou é, secretária do que nós chamamos divisão 5. Eu já vou explicar o que, que é isso dentro da, da, da IFLA. Bom, primeiro, é, eu acho que o que eu vou estar falando especificamente é sobre ah, o que nós temos feito enquanto federação internacional sobre o tema dos direitos autorais no mundo, o que a IFLA tem feito e, e, e abarcar um pouquinho o que que nós enquanto América Latina estamos fazendo no desenvolvimento deste mesmo tema. Tá? Bom, antes de mais nada eu acho que é importante Lembrar que a IFLA, né, a Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, ela é o principal organismo internacional que representa os interesses das bibliotecas e serviços de informação a seus, e seus usuários. Uh, ela diz, ela usa como slogan que ela é a voz global da comunidade bibliotecária e da informação. E isso eu acho que é extremamente relevante e a gente poderia refletir um pouquinho sobre isso. Eu me lembro que eu, eu já participo da IFLA desde o ano de 2000, portanto já tem 16 anos, né? E eu me lembro que demorou um pouco para eu entender a importância da desta instituição e principalmente para eu perceber o que, que era a discussão que estava sendo feita Uh, e qual era o grande papel da IFLA. E eu acho que atualmente ela tem trabalhado muito mais engajada nesta, neste slogan que ela utiliza de ser a voz global por conta da sua imensa atuação política em defesa dos bibliotecários, da biblioteca uh, e principalmente da, da sociedade, principalmente do acesso à informação como direito humano uh, de né, direito Universal dos Seres Humanos. Bom, ela é uma organização independente, não governamental e sem fins lucrativos e nós temos mais de 1500 membros em aproximadamente 150 países. Bom, uh, como eu já falei, a IFLA tem por conta desse slogan, por conta dessa preocupação com o acesso uh, universal à informação, ela endossa, ela tem uns valores centrais, dentro deles um é endossar os princípios da liberdade de acesso à informação, ideias e obras de imaginação e liberdade de expressão consagrada no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, ao colocar isso como seu valor central, ela já começa a definir uma série de planos de ação que tem que ser feito Uh, e que a, e, e começa a ter a preocupação de resgatar esses valores também junto de firmá-los e de levá-los e de desenvolvê-los junto à comunidade de, eh, bibliotecária do mundo, né? porque ela é uma federação internacional. Ela também acredita que pessoas, comunidades e organizações precisam de acesso universal e equitativo à informação as ideias e as obras de imaginação para o seu bem-estar educativo, cultural, social, democrático e econômico. E Eu acho extremamente importante a gente observar tudo isso, porque é, principalmente numa discussão, né, num evento que discute direitos autorais, porque o direito autoral, ele, ele na verdade é a ferramenta, é a porta que vai nos propiciar uh, acertar e chegar em todos esses valores, então é, é muito árido quando a gente vai discutir com alguma pessoa o problema, principalmente com o governo, principalmente com editores, é, bom, e com os tomadores de decisão sobre os problemas que o direito, né, dos direitos autorais afetando as bibliotecas e o porquê disso. Então, se nós resgatamos esses valores, se nós pensamos, o que nós estamos defendendo, o que nós estamos mostrando é que, na verdade, a grande discussão que tem que ser feita hoje em dia é para fazer com que as pessoas tenham o seu bem-estar educativo, cultural, social, democrático e econômico, porque elas, existe esta, este artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que lhe dá o direito né, à informação, a liberdade e o direito de acesso à informação. Uh, portanto, ela também tem como valor central a IFLA a convicção de que a entrega de serviços bibliotecários de, e de informação de alta qualidade é que vão ajudar, ajudam, não é só ela, mas ajudam principalmente a garantir este acesso. Portanto, ela assume o compromisso de permitir que todos os membros da federação se beneficiem de suas atividades sem ter em conta nacionalidade, deficiência, origem, ética, sexo, localização geográfica, idioma, filosofia, política, raça ou religião. Então, essa é uma, uma atuação importante. Bom, a IFLA se organiza rapidamente, né, para vocês saberem que a estrutura organizacional dela é complexa, ela tem obviamente toda a sua decisão é tomada em uma assembleia geral com a participação de todos os membros mas ela tem para a sua estrutura, para a sua organização funcional ela tem o que nós chamamos do Governing Board, né, que é a direção central que fica uh, na, na, na, na Holanda né, e que são que, composta por membros aí sim, por um staff que é contratado e a partir daí ela trabalha somente com voluntários, com bibliotecários de todo o mundo, organizado de uma determinada maneira. Então ela tem como? Ela tem cinco divisões, ou cinco, cinco fóruns de liderança organizados, como chamadas divisões, sendo que quatro deles são, temas, são divisões temáticas, então ela agrupa, áreas do conhecimento para as quais ela vai estar trabalhando e a última divisão, a divisão 5, é uma divisão geográfica. Por quê? Porque além da discussão temática das quatro grandes divisões, ela, ela percebe a necessidade de trabalhar explicitamente e claramente, objetivamente, as áreas em desenvolvimento. De uma maneira diferenciada, quer dizer, não é uma discussão dos temas em profundidade, mas é uma discussão de como aplicar, como desenvolver, qual é a situação de cada uma dessas regiões em desenvolvimento e como é que nós podemos ajudá-la como um todo. Então a divisão 5 ela é composta de três sessões a sessão da América Latina e Caribe, da qual eu sou a chair, ou eu sou a, a coordenadora, ou a presidente, como eu comentei anteriormente, nós não gostamos muito de usar a palavra presidente, porque a IFLA tem um grande presidente, né? Então, chair seria uma tradução mais para coordenadora, então eu sou a responsável por esse capítulo, né? essa sessão da América Latina e Caribe, que é composta por 51 é, é, países, a América Latina, América Central, América do Sul e Caribe, e, uh, e depois ela tem uma, uma segunda eh, sessão que é chamada sessão da, de África e a outra que é a sessão da Ásia e Oceania, portanto as divisões elas se organizam em sessões então, as quatro divisões temáticas se organizam ou por temas, por exemplo, pode ser até mesmo por tipologia, então tem a sessão de bibliotecas nacionais, a sessão de bibliotecas universitárias, mas também tem bibliotecas públicas, mas também tem a sessão de marketing, a sessão de preservação e digitalização e assim por diante, ou, perdão, preservação e conservação. Então, tem vários temas e a divisão 5, as duas as sessões são essas Geográficas, então é América Latina e Caribe, África e Ásia e Oceania, tá? Bom, a, a IFLA tem um plano estratégico, acabou de lançar um de 2016 a 2018. Eu acho que todos vocês estão na internet, seria interessante vocês observarem ali dentro, ela então ela define todas as suas ações. Bom, especificamente, o que eu queria comentar, bom, como é que ela trabalha? Além desses grupos, né, que trabalham do ponto de vista é, em profundidade ou vertical em temas né? e tentam desenvolver manuais, diretrizes, guidelines e todas essas discussões que vocês podem encontrar na, na Biblioteca Digital da própria IFLA, ela também tem alguns programas principais aonde ela atua. E são muitos, eu só quero falar os que mais nos afetam sobre a perspectiva deste deste evento. Mas um deles que foi muito interessante, que vale a pena vocês conhecerem, é o que se chama um relatório de tendências, aonde ela coloca um grupo de pessoas de diversas não bibliotecários, e de diversos países, e de diversas áreas, para pensar como é que vai ser o futuro, quais são as grandes tendências e aí como que vai se dar o problema do acesso a informação, a tudo isso e como ficam os trabalhos dos bibliotecários, etc. Então, se chama Inflatrends Report, está na internet e tem um site específico para isso, vale a pena dar uma olhada é, neste material. Ela tem, também tem um outro que, obviamente, trabalha com fortalecimento das associações de bibliotecas, por quê? Porque cada vez mais é extremamente importante o trabalho cooperativo, o trabalho colaborativo, o trabalho em equipe, porque nós não vamos conseguir desenvolver principalmente o que nos é obrigatório agora, que seriam as políticas públicas, se nós não tivermos um trabalho de base, se nós não tivermos um grupo grande é, é consolidado, uma voz, né? também local, nacional, regional, até chegarmos na internacional isso é extremamente importante bom e ela tem um outro programa que é o programa internacional de Advocacy, que seria o de defesa e promoção uh, das bibliotecas e é a partir deste projeto enorme é que ela define alguns programas que nos afetam diretamente e este programa que ele vem a trabalhar é especificamente Uh, como ajudar os profissionais da nossa área a defender, a trabalhar políticas públicas, porque é disso que nós estamos tratando. Quando nós definimos que a grande proposta do nosso profissional, que a grande proposta não, não só da IFLA, que a IFLA está né, trazendo essa bandeira de que hoje as bibliotecas e o profissional bibliotecário tem que trabalhar a discussão, tem que garantir alguém no mundo, tem que garantir né, alguma instituição o acesso universal ao conhecimento. E Esse profissional, então, ele precisa, para isso, trabalhar políticas públicas. Né? Ele precisa trabalhar advocacy, ele precisa ter um papel de defender, promover uma série de ações que vão garantir este Uh, este acesso e esta promoção. Bom, então, uma das coisas que a, que a IFLA faz em 2013, já já faz muitos anos que ela vem trabalhando com isso, eu vou comentar um pouco mais, mas uma coisa assim que, que foi como um resultado e que está palpável e está na internet para todos vocês olharem, é, é uma, uma declaração que ela chama de Declaração de Lyon que é um documento onde ela coloca, ela consensua uma série de ações, uma série de etapas, uma série de atividades que a gente, né, tendo a, a visão de que o direito da informação é, é transformacional, né, ele altera as pessoas e ele precisa disso, uh, então ela, ela trata uma série de temas, ela define uma série de, de, de objetivos, de metas, de... Né, dentro desta declaração, tipo assim, o acesso à informação apoia o desenvolvimento, capacitando pessoas, especialmente os marginalizados e os que vivem na pobreza, para. E aí ela coloca uma série de coisas: exercer os seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, ser economicamente ativo, aprender e aplicar novas habilidades, enriquecer a identidade cultural de expressão, participar na tomada de decisão, criar soluções e etc. Bom. Isso tudo está na internet e ela então a partir daí começa a solicitar a participação de uma série de instituições e todo mundo, inclusive todos vocês podem acessar e assinar e serem né, partes desta declaração. Bom, com este movimento, ela está né, tá trazendo uma série de associações, instituições é, juntas, ela também tem aí a partir disso uma comprovação do apoio institucional e pessoal de várias instituições e pessoas profissionais da área de muitos países para um trabalho que ela está desenvolvendo muito fortemente junto a distintos organismos internacionais com esse tema da discussão referente ao acesso à informação, um deles obviamente é a ONU, a Organização Nacional, é, a Organização das Nações Unidas, que é, que é, na qual ela consegue e que tem uma série de frentes que eu já vou comentar, mas uma delas que é extremamente relevante é que ela, de, com toda essa discussão e esse apoio, ela consegue, nós conseguimos finalmente que dentro, que ao ser lançada Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, né? Pela Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, nós tivéssemos é, é, é, a inclusão da, da desta discussão do acesso à informação como direito humano, que necessita a sociedade civil para alcançar seu desenvolvimento e pleno bem-estar, e especificamente um dos objetivos ou um dos itens do objetivo 16, o 16.10, ele fala explicitamente, ele foi elaborado a partir desta declaração de Lyon. Então, com isso, nós começamos a, a discutir, a estabelecer, né, esta necessidade de, de uma participação uh, e, principalmente, a, a gente começa a verificar a possibilidade das, desses profissionais bibliotecários de trabalhar de uma forma mais uh, firme e forte junto aos seus uh, órgãos uh, detentores da tomada de decisão, né, junto às políticas públicas para constituição de uma série de ações que são referentes e inerentes a, a, a essa nossa busca do acesso universal à informação pela nossa sociedade. Bom, a, a IFLA tem, e se vocês entrarem no site, vocês vão ver, ela tem a gente. Trabalha muito com toolkits, né? Com ferramentas. Então, existe uma página especificamente, um site específico para este item da agenda de 2030, com vários exemplos, a gente trabalha cada um, não só o objetivo 16.10, mas todos os 17 objetivos, o que, que a gente pode fazer em cada um deles e como trabalhar, exemplos de diversos países e como que nós podemos, a partir dali, chegar com projetos, com propostas específicas junto aos nossos governantes e conseguir uma uma série de melhorias, né? Que é essa a nossa a nossa proposta, né? Bom, obviamente dentro deste desta exclusão dentro desta é, é preocupação, né, dentro de todas essas discussões junto à ONP, também existe e óbvio quando se fala no acesso à informação a gente chega então no tema dos direitos autorais, que também é uma discussão, que não pode ser alijada de todo este para quê, né, por isso que eu dei toda essa introdução. Bom, e o que está que acontecendo então em relação aos direitos autorais? A IFLA também tem se posicionado, ela vem trabalhando fortemente nisso já há bastante tempo, inclusive com uma parceria muito estreita para nós, que é uma felicidade com o nosso, bom, o, o antigo, né? agora a gente não sabe bem como está, mas com o Ministério da Cultura, que infelizmente está passando por esses problemas terríveis, mas durante o grupo Marcos Souza, que é a pessoa que estava que estava à frente da discussão junto à ONP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é da ONU, para a discussão, primeiro, do Tratado de Marrakech, que obviamente vocês vão estar discutindo também isso essa tarde, que é sobre para o conteúdo para os deficientes é, é, visuais, né? Então a IFLA trabalhou bastante nisso e tem muita coisa e muito exemplo uh, já na internet, não só uh, para a consolidação da IFLA, da, da, deste tratado, mas agora, muito bem, uh, precisamos ainda que ele seja ratificado, vocês sabem que eles, a gente tem agora, há pouco tempo, acho que abriu, o Chile também ratificou, então maior número, já são 18 países, precisamos de 20, o maior número de países é da América Latina que é pra gente um prazer, né, um orgulho, mas agora a gente tem que ter um trabalho de ir muito bem e como vamos implementar, porque depois que o país ratifica, tem então todo um trabalho de implementação disso nas suas leis, na, né, nos seus países. E a biblioteca e os bibliotecários têm que ter um trabalho também em uma ação forte para eh, a consolidação disso, então tem aí todo um trabalho, todas as ferramentas, orientações sobre como está fazendo. E especificamente na América Latina, nós estamos ah, por meio da, da IFLA-LAC, né? a gente tem também trabalhado bastante, eh, e a IFLA como um todo, ela tem uma seção específica que se chama CML, que é de copyright, copyright eh, eh, CLM, perdão, copyright and legal Matters, quer dizer, direitos autorais e assuntos relacionados e, e ela então está tá fortalecendo uma parceria com a ULAC, que é a União Latino-Americana de Cegos, para a implementação, para apoiar e o desenvolvimento de como que nós vamos implementar tudo isso. Bom, depois dessa discussão do Tratado de Marrakech, hoje existe, e eu acho que vocês... Vão tratar disso também o, a discussão sobre uh, a, a necessidade da gente ter aí também um tratado específico para as limitações e exceções das bibliotecas. né Essa discussão é, é, está em pauta, ainda agora, mês passado, em maio, tivemos uma, uma reunião na OMP nós temos um representante da América Latina, um membro que é... A, a, de, do Uruguai que tem, tem participado e a IFLA vai também com várias outras pessoas sempre para fortalecer essa discussão do que, que nós temos, né como, como que a gente pode é, continuar fomentando para que cheguemos na, a, na aprovação de algo como um tratado internacional. Bom, vocês sabem que a ONP fez um estudo há pouco tempo né sobre as, os, os processos de, de como é que estavam as leis de direitos autorais em vários países e especificamente a gente tem aí a posição, chama-se Crow, está né, na, tá na ONP, né, se vocês puderem olhar este trabalho, eu fico à disposição também para estar tá mandando quem precisar, e ele então fala país por país de como é que está a situação e na América Latina a gente tem um problema sério, eu, eu, eu, infelizmente o Brasil é o pior, é a pior, a lei mais, a quarta lei mais restritiva do mundo é a brasileira, e na América Latina ela é a mais restritiva, nada existe, nada é possível, nós não temos limitação e exceção para as bibliotecas ou arquivos ou museu previsto na nossa lei. Então, é, tem-se aí um trabalho bem grande para ser. É, é feito em todos eles. Bom, então o que, que a, a, a IFLA está fazendo antes de falar mais um pouco da América Latina? É, além disso, dizer, além dessas participações e desse envolvimento na, na própria OMP, na, própria, é, né, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela também tem se estabelecido e participado de outros nichos de políticas públicas e de políticas internacionais que são importantes. Então, nós temos, por exemplo, o IGF, que é o Fórum de Governança da Internet, que a IFLA tem participado muito fortemente e ela está propondo uma coalizão, porque lá se trabalham por temas, o tema dos direitos autorais não está ainda definido, nem muito menos o tema do acesso à informação, que não é, não é o problema dos direitos autorais, o nosso problema sempre é garantir o acesso a, a, a informação como um direito humano e para que isso aconteça, uma da discussão são os direitos autorais, né? Então, a, a, para que isso entre como uma pauta na discussão internacional do Fórum de Governança da Internet, a, a IFLA tem feito aí Todo, porque primeiro você entra com uma proposta de que eles chamam de coalizão, você entra um tema, uma discussão e depois você tem que conseguir a, a, a, um número grande de adesão de representantes, não só representantes da sociedade civil, portanto não só os bibliotecários ou as bibliotecas, mas também pessoas da área de comunicação, da área de, de comunicação. Né, de de comunicação da sociedade civil da área de governo né, e, e da área educativa. Então é um problema e todos nós podemos participar e aderir, então tem também essa informação. Vai acontecer agora um fórum de governança da internet regional esse mês, em Costa Rica, mês que vem perdão, em Costa Rica Uh, e aí também está dirigindo o grupo e nós estamos discutindo lá para incluir essa, esse tema e aprovar etc. Então vocês estão vendo que a discussão para que a gente consiga, inclusive os direitos autorais, ela tem que aí, entrar aí em, na, nas políticas públicas e ele tem que aí, permear discussões em vários âmbitos, em várias instituições. Este ano o fórum de governança, o ano passado o fórum de governança da internet foi no Brasil, foi em João Pessoa, nós estivemos participando, representantes da IFLA Central também, e este ano o fórum internacional, o regional é Costa Rica, e o internacional vai ser no México, portanto de novo ainda aqui na nossa, na nossa região. Né? Bom. Quanto a, a, a, a uma outra coisa que eu queria comentar é que nós, enquanto a Sessão da América Latina e Caribe, nós temos nos preocupados em fazer, em participar de tudo isso, em divulgar cada vez mais, em trazer para o site, para o Facebook, para nossas listas de discussão, quer dizer, está levando para essas notícias todas para os nossos profissionais. Nós temos sempre feito uma série de webinars, o sempre que possível, né, esse, o ano passado tivemos vários, esse ano já tivemos também, desde 2014 nós estamos fazendo isso e muitos deles sobre o tema dos direitos autorais estão disponíveis no YouTube para quem quiser estar participando e nós já estamos programando outros também para o próximo semestre. Porque isso é importante e é, é, é capacitar as pessoas para tudo isso, né? E também estamos fazendo, uh, tomamos uma iniciativa desde o começo do ano, final do ano passado, nós estamos trabalhando, fomos, convidamos todas as, uh, as associações de bibliotecários de todos os países que existem, né? De toda onde tem associação de bibliotecas na, nos países da América Latina, que foram 35, alguns países ainda não têm, nós, nós os convidamos para participar de, é, de um projeto que nós chamamos um projeto integrado sobre o impacto da legislação dos direitos de autor nas bibliotecas da América Latina e Caribe. Nós tivemos a adesão de 20 países, e agora a gente já tem o resultado de 18 deles, Uh, e a ideia era que esses países, todos usando a mesma metodologia, eles começassem a buscar testemunho, testemunhos, perdão, acabei falando em espanhol, é, é, é, experiências, relatos que as bibliotecas pudessem trazer de, de como que a, a, a, sua, a lei de direitos autorais no seu país está impactando o desenvolvimento das ações das, de suas bibliotecas, de a prestação de um serviço de mais qualidade é, tanto no meio impresso como agora no meio digital. Bom, para essa discussão, uma das coisas mais importantes que a gente acabou de detectando, a gente levantou, porque falar de direitos autorais é algo às vezes muito árido. Ninguém sabe exatamente em que que se, se que que isso implica. E a, a, a Ifla tem um documento que nós traduzimos e mandamos aí para todas as as associações, aonde ela elenca 18 eh, itens. Que, de, de atividades nossas que são prejudicadas ou que são é, dificultadas as, caso as nossas leis tenham ou não é, possibilidades de limitações e exceções para que sejam vistas as bibliotecas de uma maneira diferenciada. Então, tem não só a parte de empréstimo, de digitalização, uh, de empréstimo entre as bibliotecas, que vai ser cada vez mais complicado, os contratos de aquisição, uh, DRM, uh, obras órfãs, obras... Né, já, já, já, não, não, não mais no mercado, uh, bom, é uma série de, de coisas, então o que nós mais detectamos, na verdade, que está sendo muito interessante, é uh, um desconhecimento muito grande dos nossos profissionais da América Latina quanto aos, aos itens que nos afetam quando se trata de uma lei de direitos autorais. É muito mais do que só você fazer empréstimo, tirar xerox ou até mesmo digitalizar. Tem muitas outras coisas envolvidas e aí a, a gente determinou isso. E uma outra é a, as dificuldades que cada país a, tem. né? E que, a, a, então a gente identificou uma, né, uma certa, é, um certo desconhecimento de um grande número de pessoas, mas também conseguimos identificar nichos né, ou grupos de pessoas em cada país que já, tem, já estão discutindo mais esse tema uh, e aí a gente conseguiu identificar uma série de problemas diferenciados porque cada país a, a lei é de uma forma e a gente acaba tendo aí coisas distintas do ponto de vista de problemas, etc. Os resultados deste uh, deste projeto, nós estamos apresentando em agosto, na sessão aberta da América Latina e Caribe, que é a nossa sessão uh, né, organiza, quer dizer, uma das, um, um dos, uma das uh, mesas que vai acontecer, quer dizer, cada, cada uma das divisões e das sessões da IFLA organiza, né? Uma, uma parte do programa, do conteúdo do Congresso e o que é responsabilidade nossa da América Latina e Caribe, o que nós vamos apresentar é então um mapeamento desses problemas que estão sendo enfrentados e nós temos, teremos a participação de 18 países, obviamente um deles é o Brasil, mas também temos a Argentina, o Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, Guatemala, Bom, são 18 países que vão estar lá representados. Uh, e depois nós queremos compilar esses resultados todos no e-book para disponibilizar a todos os nossos, né, para que todos possam estar acessando. Bom, esses são basicamente as informações que eu estava querendo passar para vocês. Eu agradeço de novo muito a participação. Uh, o convite para essa participação, para trazer, eu acho que eu quero e estou sempre disposta, por maior dificuldade que a gente tenha, eu peço desculpa um pouco aí pela, que eu já estou passando um pouco do prazo, mas, uh, mas eu acho que eu gost, gostaria, me coloca à disposição para participar sempre, porque eu acho que é extremamente importante a gente trazer a contribuição, a participação que a IFLA está desenvolvendo, mas principalmente porque o que nós precisamos, a IFLA, nada mais do que uma sigla. A IFLA são as pessoas que fazem parte dela, portanto, a IFLA somos nós. Né? e todo mundo que quiser estar participando, e todo mundo é, é super bem-vindo, e eu me coloco à disposição uh, por e-mail, na nossa lista, nós temos uma lista de discussão aberta, qualquer pessoa pode participar, temos Facebook, blog, Twitter, etc., então nos procurem, uh, e eu agradeço demais, e parabenizo de novo a Bíblia pelo tema, pela discussão, e eu espero que eu tenha atendido a expectativa e, e fico, então, muito feliz por mais essa discussão sobre o problema dos direitos autorais no nosso país, na nossa região e, e o que é que nós estamos conseguindo desenvolver por intermédio da federação. Muito obrigada novamente.